Hey, hey Detetives e Ninja Seja bem vindo a mais um vídeo hoje estou aqui para mostrar como está o New CP o New Club Penguin é, O que vocês devem fazer para jogar Aqui tem a opção, baixar o aplicativo Eu não acho muito confiável é, tô com medo, a gente não vai baixar não Será que eu baixo? Eu estou baixando Eu cliquei em baixar 115 MB, eu desisto Para esperar isso é aqui ó iniciar o, o aplicativo new new clube pingo se você tem baixado você precisa baixar o aplicativo new clube pingo para jogar se você já possui o aplicativo clique em iniciar eu não posso quero jogar normalmente tipo ah agora eu entendi então tipo assim você tem que baixar o aplicativo o Adobe Flash Play não é mais compatível ou seja eu, eu, tenho, eu tenho medo. Mas eu vou. Ba... <risos> gente, eu vou fazer assim: eu vou baixar. Se aplicativo tiver vírus, eu vou fazer um vídeo denunciando é, o denunciando New Club Penguin. Acho que eles não colocaria vírus, né? Pra estragar a reputação deles. Já basta o ril. Então, se tiver, se tiver, o... o vídeo tá feito. Então, a gente tem que esperar baixar aqui. Olha aqui ó, tá baixando, eu cancelei o outro porque eu fiquei com medo, vamos esperar baixar, tá baixando até rápido, e 115 Mega, vamos esperar. Pronto gente, o aplicativo do New Club Ping baixou, eu vou abrir. Gente, gente, tá em, está iniciando o aplicativo, olha tá bem bonito, New Club Ping, hein? Deixa eu ver o que vai acontecer. Ó, oh, dá pra mover... Dá pra mover a tela do... Do New Clube Penguin. Vamos esperar, acho que demora um pouco, né? Na primeira vez eu espero. Já o Clube Penguin reinscrito já tá com HTML. Então, gente, abri um aplicativo no New Club Penguin. É, tá aparecendo no site, né? Eu aceito. Eu acho que tá normal, né? Aí vocês abrem. Vamos fazer longin. Tem anúncio também. Eu tive que iniciar outra gravação, porque esse Bandicam, gente... Eu vou trocar a versão desse Bandicam, porque não tá dando certo, não. Ele tá travando, travando muito. O bagulho tá louco. Vai... Vai, vai ter um... Um logotipo... É, como é que é o nome desse bagulho aqui? Esse bagulho aqui na sua tela inicial, na sua área de trabalho, para você iniciar o clube pinguim. Muito bom, já deu erro. Bad gat Agora como é que eu volto? Vamos ter que iniciar o new clube pinguim tudo novamente. Vamos lá, tentar ir novamente, porque não podemos desistir na primeira vez. Talvez se mudar o idioma, eu acho que funciona. Porque eu acho que no português ele não trabalha muito, porque tem muito pouco brasileiros e portugueses não jogando, que não estão muito jogando. Então eu vou colocar aqui. Entrou. Eu vou. Deixa eu ver. Eu vou me conectar no Blizzard, Nevasca. Né, porque tá muito calor, então eu preciso de nevasca. Ó, oh, dá pra jogar. Por enquanto, como eu não tenho antivírus, eu não sei. Mas eu vou fazer uma, uma varredura. Pra ver se vai encontrar alguma coisa. De vírus, de alguma coisa suspeita. Mas, ó, oh, a primeira vez deu errado. Agora a segunda aqui tá demorando pra iniciar. Pode ser minha internet, pode ser a... É a conexão deles. Ó, oh, ganhei um selo, 183 dias. Ganhei o um selo duas vezes. Tem minha música aqui no vídeo anterior. Deixa eu diminuir a música aqui porque no vídeo anterior ficou muito alto. No vídeo do Clube Pinguim reinscrito. Deixa eu ver. O que, é que tem aqui? Help Hn. Ele só é pinguei 204 dias. Eu não tô gostando do aplicativo Não, não tô gostando mais não Ai que demora Tá, calma, eu tô com ansiedade Vamos jogar esse aqui Eu acho que eu não fui ele ainda O Baya Cross Ah, Bola Cross Atravessar A tradução do jogo Bola Atravessando É... Aí tem que desviar das coisas. Uma presa de gelo, uma garrafa, uma madeira, uma bola. Tem aqueles bagulho binóculo do submarino. O primeiro nível é sempre fácil. Agora no segundo nível tem uma âncora. Uma âncora, um sinal, um iceberg. É um pedaço de gelo. A gente continua a pular Ó, cuidado pra não cair no pau, gente Na madeira ali, né, gente, meu Deus Vocês são muito muito poluídas Porque, tipo assim É madeira, mas é um pedaço de pau Entendeu? Não é um graveto, porque um graveto daquele tamanho Tem um sapo Agora começou o sapo o sapo não fazem nada O sapo não lava o pé, não lava porque não quer ele mora lá na água. Ah, eu... É, nesse terceiro nível tem um sapo Assim, eu, eu, eu não tenho medo muito de sapo não, na verdade eu tenho Ai! Olha, foi arriscado hein Ele tem uma gravidade pra pular é, Aqui desvia do pau, o pau tem um graveto Lembre-se nunca na de sozinho, mas sempre com um amigo. Agora que eu fui ler, apareceu alguma coisa na minha tela. Ai! Que susto! Ah, agora tem um pato! Ah, o pato é bravo, olha lá! Ele vira a bondinha pra cima de nós. Pato tá do mal. Vai atrás do sapo. Vai comer um sapo. Ah, mentira, a gente dava pra passar, né? Eita de.. <risos> mentira, dava pra ter passado ali, né? Gente, esse teletransporte aqui, eu nem acredito que eu fiz isso. É, assim, tá é muito tá fácil, não é muito difícil, não. Eu não sei qual nível eu já cheguei nesse jogo, porque eu não me lembro. Eu não vou ler esses bagulho. Vai tá, tá em português, mas não tô... Ah, agora tem tubarão, tem uma bolha. A boia da vida, eu me lembro. o tubarão, gente. A babartana. Será que ele abre o bocão pra me comer? Meu Deus, sapo, você quase me fez derrubar. Ó, oh, tá bem fácil ainda, tipo, tá meio arriscado. Tá perigoso, porque é muita coisa e tá vindo muito rápido. É, e a gente, nossa, minha mente é um pouco lerda. Eu, eu iria falar nossa mente, né? Mas não sei se de vocês são lerdas. Mas como é só com o mouse, a gente consegue vencer. E esse negócio de, de pular ainda ainda salva a gente. Porque se não tivesse como pular, o bagulho seria louco. Ó, na outra vez adicionaram o balão. Agora vai aparecer uma bolha. aí ah, eu peguei. Ah, agora eu tô humilhante, tô, tô blindado. não vou cair, se eu cair ainda tenho 3 vidas, mentira né, mentira, acho que não deu pra pular a âncora. Esse binóculo de, de submarino tem um rioiano, um zoiano, é tanto submarino que cabem ali embaixo, eu acho que a gente tipo tá num planeta de água, Estamos dando a volta em círculo. Porque não é possível. Tanta coisa assim. Olha lá, o barco não afunda. O barco não fura quando... Quando... Meu Deus do tubarão, olha o pau, gente. cair no pau, né? Meu Deus. Porque tipo assim, um pau é mais fácil, né? que tipo, né... Oh, o pau tá de boa e não faz nada. É, eu gosto. Eu gosto desse jogo. Outra bolha. Eu não consegui. E essa me... Minha... Já era, já era, já era. Só não cai no pau, gente. Num pau aí é humilhante. Que o pau não faz nada, gente. Eu não acredito, mestre. Ah, não... Tá muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Se eu conseguir, eu sou hack. Eu sou hack. Eu não tenho mais nenhuma vida. Meu Deus do céu, Bag, gente, como eu tô aflito. Que jogo ofegante. Não, eu que sou ofegante. Tá, eles.. o tubarão é, ultrapassa pelo barco e não fura. Eles não mordem o pinguim, não comem o pinguim. Agora é eu. Mas também eu também tô em cima de uma bolha. Outra bolha! Gente, que delícia! estou arrasando! Pra mim o mais difícil são o tubarão e os patos. Tipo, que eles se eles se movem. O pau é o mais fácil. E a âncora, porque não dá pra pular eles. O... É, e a âncora... E as garrafas também se mexem um pouquinho, né? Mas não é tanto igual o pato e o tubarão. Eu já não gosto de pato e tubarão. Tá vendo, pinguim, seus amigos pato? que os dois são parecidos, né? Os dois não voam. Eu acho que não voam, não. É, não vou. É só que pinguim... Ah, gente, é mentira. O jogo tá usando algo contra mim. Esse jogo não gosta de mim, não. Não tinha como. Muito bem. Eu acho que não tem nada mais pra eles acrescentarem. Ou eu iria, eu iria pegar a bolha, mas eu, eu quase iria cair. Eu tô muito nervoso porque... Ah, o prato virando a bundinha! Ah... Não consegui, hein? tô nível 9, Gente, que pobreza! Ó, o aplicativo tá funcionando bem, hein? Vou continuar jogando, fazendo umas análises... para ver se o bagulho tá tudo certo. Eu não vou fazer mais nada, senão o vídeo estará muito longo... Eu vou jogar aqui um desafio ninja da neve, porque eu já sou ninja da neve. E eu vou ser aqui o do fogo. Então esse é o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Ah o desafio da neve não tá funcionando. É, não tá funcionando. O menino também voltou. Deixa eu ver se o Tusk tá funcionando. É, não tá funcionando. Algumas coisas não estão funcionando porque tem um aplicativo tem em desenvolvimento. Alguns jogos também não podem estar tá funcionando. Os selos estão funcionando. Alguns jogos podem estar tá funcionando. A <risos> gente tá bom <risos>